A seca no Algarve está a impedir a abertura de uma nova zona balnear na barragem de Odeleite. A cota d'água não permite a colocação de piscinas flutuantes porque a escadaria de acesso termina os metros acima da atual linha de água. A cota da barragem não nos permite, em segurança, com conforto e com, de forma aprazível, colocar ali as piscinas flutuantes, porque ficariam muito distantes daquilo que é a zona testada do próprio Centro de Atividades Náuticas. Nos últimos quatro anos, a situação de seca agravou-se, sobretudo no Nordeste Algarvio, mas também no Barlavento, condicionando a abertura do novo Centro de Atividades Náuticas. Nós neste momento discutimos no Algarve como racionalizar a água, como ter mais água e nós devemos ser, de ser cautelosos da forma como também nos vitimizamos. Uh, com os nossos micro microproblemas. Seria de egoísta do município seria uma atitude egoísta da parte do município pensar que este é que é o problema. Isto não é o problema. O problema é a falta de água armazenada no Algarve que sirva as nossas necessidades. Esta barragem, por acaso, no Algarve, ainda é que está menos mal. Mas o centro náutico viria também a beneficiar a economia local. Realmente vai fazer falta porque, como é uma aldeia pequena, pois é bom que venham muitos clientes de outros sítios e de várias zonas, é sempre bom. É um investimento que poderá atrair pessoas para o interior, já existem casas a ser recuperadas como alojamento local aqui na aldeia, já existem pequenos turismos que estão aqui a começar a ser licenciados e um já em exploração, já a pensar que haverá uma nova dinâmica no interior, se calhar mais do que no verão, até será nos períodos mais sazonais que teremos aqui uma oferta diferenciada e que poderá trazer pessoas ao interior. E vamos a ministra da Agricultura reconheceu entretanto, esta segunda-feira a situação de seca em 40% do sul do país, isto depois de a tutela ter recebido os dados do Instituto Português de Mar e a Atmosfera, a testar que nos últimos dois meses não só não houve chuva, como se registaram três ondas de calor só em abril e que as temperaturas médias e máximas têm estado bem acima do normal.